Como será a eternidade? Deus, ao antecipar os fatos sobre a eternidade, os faz por meio de um cenário. Nesse utiliza-se de dois grupos, as ovelhas e os bodes, de dois caminhos, um estreito e outro largo, e ainda, de dois tipos de grãos, o joio e o trigo. Assim, antecipa a existência de dois destinos eternos, um local de tormentos e dores e o outro de paz e bem-aventuranças. E este local de tormento e dores o chama de segunda morte, e qualifica os que para lá irão, os covardes, e os incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras e a todos os mentirosos, esses experimentarão a segunda morte, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 21, 8 e 20, 10. Quanto ao segundo grupo, esses são os que creem na ressurreição de Jesus e por ela esperam. Lhes é dito que estão livres da segunda morte, Apocalipse 26, e mais diz, Deus limpará toda lágrima, não haverá mais morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, não haverá mais noite, porque o Senhor Deus os ilumina para sempre, Apocalipse 21, 4 e 22, 5. Portanto, a eternidade está determinada. Cabe a cada um escolher onde estará.